Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dendrograma. Nós vamos saber o que é um dendrograma e vamos aprender como que a gente conseguiria fazer um dendrograma à mão. Né? Isso vai facilitar muito a nossa compreensão de como que a gente interpreta o dendrograma, o que, que realmente é o dendrograma. Nós vamos aprender três algoritmos, né? o método do vizinho mais próximo, do vizinho mais distante e o método da ligação média, né? também conhecido como o PGMA. a para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês. É, mas iniciando, né, o dentograma, ele nada mais é do que uma representação gráfica que tem o objetivo de resumir aquelas informações que nós temos em uma matriz de dissimilaridade. Então, nas últimas aulas, a gente aprendeu várias matrizes de dissimilaridade, né? como que a gente calcula e considerando se os nossos dados são quantitativos, se são qualitativos, se são dados mistos, dados binários, dados multicategóricos. Né? Em cada um dos casos, a gente ficou sabendo como que a gente estima as medidas de dissimilaridade. E nós vimos que a gente tem uma matriz muito grande, né? Quanto maior o nosso número de indivíduos ou de tratamentos que a gente está avaliando, maior a nossa matriz de disminabilidade, a interpretação dela é muito difícil. E o dendrograma então, ele vem para facilitar essa interpretação. Então, existem aí com diferentes formatos, né? Tem esses circulares aqui, que são formatos bem legais, aqueles outros né? Esquema de árvore. Mas, embora o formato deles mudem, né? É, o conceito, o entendimento entre eles, a forma de, como a qual nós vamos interpretar é a mesma. Então, começando aqui, vamos falar sobre o método do vizinho mais próximo. O método do vizinho mais próximo também é conhecido como método da ligação simples. É, dentro desse método, vamos lá, vamos considerar um caso onde nós temos aqui uma matriz de similaridade obtida pelo método de Mahalanobis. Lembrando né, que a gente faz o dendrograma da mesma forma, independente se é uma distância euclidiana, se é de Marlanov, se é um índice de Acarte, né? é, o raciocínio é o mesmo, independente né, de como foi obtido aí a nossa matriz de dissimilaridade. Né? É, então, imaginar que a gente tem uma matriz onde nós estamos avaliando cinco indivíduos, ou falando genericamente, cinco tratamentos, e nós temos então a matriz de dissimilaridade. É muito legal né, vocês assistirem as últimas aulas, caso vocês não saibam o que é uma matriz de similaridade. A gente já falou sobre isso. Mas a gente tem a distância entre os nossos genótipos, né, entre os nossos tratamentos 2 a 2. E para a gente resumir essas informações aqui, né, por exemplo, eu vejo que o mais próximo que tem aqui é o 3 e o 4. Né? A gente consegue ver que o mais distante, o mais diferente é o 3 e o 4. Né, como tem aqui, né, 164.25 de distância. É, nós vamos conseguir resumir essas informações né, de uma forma gráfica muito legal com o endograma. Então, numa matriz de similaridade, nós temos né, as nossas distâncias. diagonal principal é zero, porque a distância entre um indivíduo e ele mesmo é zero. E fora da diagonal principal, né, a gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui do lado de baixo. Não, melhor, acima da diagonal principal tem a mesma coisa do lado de baixo, já que ela é uma matriz simétrica. Então, nós temos aqui um passo a passo com o qual a gente consegue obter o nosso dendograma. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente verificar quais são aqueles indivíduos, né, ou tratamentos, dependendo da nomenclatura que vocês for utilizar, que são os mais parecidos. Aquela que tem a menor distância, que no caso aqui, seria o nosso tratamento 4 com o tratamento 3, 14,30. Então, nós conseguimos fazer o nosso primeiro braço aqui, que vai nos indicar né, os tratamentos mais próximos, o 3 e o 4. Então, a gente tem aqui a linha, uma linha para o 3, uma linha para o 4. Né? E aqui, na vertical, a gente tem uma linha cujo seu valor ele vai ser essa distância aqui, 14,30. É o que a gente chama de ponto de fusão. Então, todas essas linhas que a gente tem aqui nessas... É, verticais, a gente chama de pontos de fusão. Então, eu sei que o 3 e o 4 eles são muito parecidos. Né? É, vamos partir aqui para o passo 2. Nós vamos, então, unir o 3 e o 4 como sendo um único grupo só para a gente obter uma outra matriz de dissimilaridade, que a gente vai chamar né, de atualização dessa matriz de dissimilaridade. Então, para a gente atualizar essa matriz de dissimilaridade, veja o que eu fiz, ó. É, eu vim aqui coloquei os valores né, do nosso tratamento 1, do tratamento 2, o 3 e o 4 eu não coloquei, está vendo? É, e mesma forma, né, nem do 3 nem do 4 eu não coloquei aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar esses valores dessa matriz. Como que a gente vai fazer isso? olha, a distância do nosso tratamento 3 em relação ao tratamento 1 e a distância do meu tratamento 4 em relação ao nosso tratamento 1. Né? Então, nós temos aqui esses dois valores. Dentre esses dois valores, nós vamos escolher um menor, né? porque a gente está priorizando aqui o vizinho mais próximo. Então, o vizinho mais próximo aqui do 1, no caso, é o 3, né? que é a menor distância, 34,94. Então, eu substituo ela aqui. Da mesma forma, a distância desse grupo 3 e 4 em relação ao 2, nós vamos olhar né? quem que entre o 3 e o 4? Quem que é o vizinho mais próximo do 2? Né? Seria o indivíduo 3, com a medida aqui, ó, de 84,87. Então, reescreva aqui 84,87. E usando o mesmo raciocínio, se nós formos olhar aqui em relação ao 5, a gente vai ver que o mais próximo do 5 é o tratamento 3, né? com o valor de 148,21. Então, vou colocar aqui o um menor valor. Então, o vizinho mais próximo, a gente sempre vai olhar a menor medida na hora de fazer essa atualização. É, então, nós conseguimos ter aqui nossa matriz né, atualizada. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer os tratamentos mais próximos. Se nós formos olhar aqui, o mais próximo que a gente tem, né, a menor medida, é entre o nosso 2 e o 5, né, com 30.66. Então, o 1 o 1 né? e o 2 Então, o 2 e o 5 né? vou ler todo aqui o 2 e o 5 são os mais próximos então nós podemos formar aqui um grupo né? com o 2 e com o 5 qual que é a distância que eu tenho entre o 2 e o 5? a distância é de 30.66 então, a gente apenas escreveu ela aqui okay? o que, é que nós vamos fazer agora? nós vamos juntar o 2 com o 5 né? e vamos atualizar essa matriz. Então, aqui, eu juntei o 2 com o 5, é, onde teria a linha com o valor 2 e a linha com o valor 5, eu deixei vazio, né? Repetir aqui o 3 e o 4 que ele já tinha nessa matriz anterior, e agora nós vamos compor aqui os nossos valores. Para saber a distância do 1 em relação ao 2 e o 5, vamos olhar a menor distância. Né? Então, aqui, ó, o 2 e o 5 em relação ao 1. Se a gente for olhar a menor distância... Foi o tratamento 2, com 38,65. Agora vamos olhar a menor distância entre esse grupo que nós temos aqui, que é o 3 e o 4, e os nossos tratamentos 2 e os tratamentos 5. Se a gente for olhar a menor distância, é o 48, ou melhor, 84,87. Então eu repito ela aqui. Né? Então a gente tem aqui a nossa matriz atualizada. A partir dessa matriz atualizada, nós vamos olhar a menor distância. A menor distância que a gente tem aqui... Agora, é entre o grupo 3 e o 4 e o genótipo 1, né, com a medida de 34,94. Então, vamos colocar aqui no tendograma. Né? É, então, adicionei aqui o 1. O 1 está ligado então, ao grupo 3 e o 4 com ponto de fusão que vai ser de 34,94. Então, a gente tem aqui o nosso braço. Vamos atualizar aqui a nossa matriz, então tem o grupo 1, 3 e 4, tem aqui o grupo 2 e 5, e nós vamos procurar qual é a distância que a gente vai pôr aqui. Então nós temos aqui ó, 1 em relação ao 2 e 5, deu 38,64. E 1 e o 2 em relação ao grupo 3 e 4, deu 84,87. O menor valor é 38,65. Então a gente sabe qual que é o valor do ponto de fusão que nós vamos colocar Aqui no nosso dendograma, 38.65. E aqui nós temos o nosso primeiro dendograma, né, que a gente está aprendendo aqui no dia de hoje, que é o método do vizinho mais próximo, né, o algoritmo do vizinho mais próximo. Também conhecido né, como ligação simples. É, então, nós conseguimos ver aqui né, que os tratamentos mais parecidos são o tratamento 3 e o 4. Né, é, depois deles, mais parecidos são o 2 e o 5. É, mais para frente nós vamos aprender como que a gente forma clusters, né, considerando o nosso dendrograma. A gente pode traçar uma linha, né, aqui na vertical, e onde ela cortar o nosso dendrograma, ela vai falar o número de grupos que a gente tem. Se eu passar uma linha mais ou menos nessa parte, aqui eu vou ter a formação de um grupo, dois grupos, três grupos, quatro grupos. Se eu passar o ponto de corte aqui no finalzinho, eu vou ter a formação de um Dois grupos. Né? Se eu passar antes aqui, ó, o ponto de corte com o valor de 40, por exemplo, eu teria a formação de um único grupo. Né? Então a gente vai falar sobre ponto de corte, como que a gente estabelece esses pontos de corte mais para frente. Tranquilo? Então nessa aula nós aprendemos o algoritmo aí do método do vizinho mais próximo. É, e na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso pelo método do vizinho mais distante. E em uma outra aula como que a gente consegue fazer pelo método PGNA. E depois nós vamos aprender como que a gente faz esse esporte, vamos aprender o que, que é correlação com fenética, que são coisas muito importantes aí no estudo dos dendrogramas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima aula.